Suposições <risos> Gente, eu não sei você isso Esse negócio de vídeo Por que você tá <risos> De nervoso <risos> Tá pronto? Uhum. Tá bom Oi, eu sou a Maria E você é a espada Maria que vai é viajar Hoje, como prometida, é a segunda parte do vídeo Se você ainda não viu a primeira, vai estar tá aqui ou aqui Eu nunca sei qual lado que é Eu peguei suposições de vocês lá no Instagram Tá aqui, ó e eu vou, a gente vai ler e reagir e falar se é certo ou errado, vocês sabem, esse tipo de tag, esse tipo de vídeo vocês estão acostumados, então vamos começar. A gente vai começar aqui com umas pessoas que pediram pra ficar anônimo, que não queriam que eu falasse o um arroba, né, então vou começar por eles que é mais fácil. Você é a mais mandona. Com certeza, você não tem dúvida, não há dúvida disso. Que eu sou a mais mandona? É claro! Você é a mais mandona sempre Eu sou ótima! E quando você não manda falando assim Faz isso, você faz uma chantagem emocional Você fica assim Ai amor não sei o que e tal e chora e não sei o que Aí você faz isso. Aí você consegue tudo que você quer Eu só acabei de descobrir que eu sou uma pessoa horrível Não, você é ótima Eu sou ótima mesmo é, A próxima pessoa falou Ele é o mais organizado hum. Não! Não! Não, eu sou mais organizada. Eu gosto do caos. Não, mentira, mentira. É no meu, a minha mesa de trabalho tem que estar impecável, senão eu não consigo trabalhar. Tirando isso, eu gosto do caos. Eu gosto da falta de rotina, inclusive tô até levando isso para terapia e trabalhando, é, porque a rotina precisa, né? Ah, o ser humano precisa de rotina Ah, eu preciso de rotina Eu sou capricorniana, quem acredita em signo vai se relacionar Eu preciso das coisas assim Eu preciso de um plano Eu preciso acordar e saber como que o meu dia vai ser Como que a minha semana vai ser Senão Ai, me dá até uma Se é, você gosta de signo, você sabe que é placebo, né Mas tá tudo bem Eu acredito Tá ótimo, parabéns <risos> Tá, e a próxima pessoa falou Você é a comilona então, aí é complicado, né? Porque assim, eu como de tudo Só que a Maria come toda hora Eu come... sinto muita fome Só que eu acho que o meu estômago é pequeno Eu não consigo comer grandes quantidades de comida Mas eu terminei de comer Meia hora no máximo já tô com muita fome de novo Pronto pra comer o que eu comi há meia hora atrás tudo de novo É bom ser assim, eu acho não, é ótimo. é O metabolismo, tanto é que quem é a magra do casal, que é ela, né, que é o metabolismo, ó, rapidão. Eu como muito, sempre, várias, é, é, grandes quantidades. Só que tem um porém também. É, eu sou o que mais experimenta a comida. Então, sempre quando a gente vai num lugar difícil, eu vou experimentar até eu passar mal. E, aconteceu, a gente tem algumas histórias. A gente foi no Marrocos. A Marrakech Surgeon gente levou a gente, ao a público. E aí o que que acontece? Chegou lá, o Sheldon falou, eu quero comer tudo que o povo aqui da África come Nossa, que vai ter que ser diferente, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí a gente chegou no restaurante, ele olhou no menu e tinha espetinho, sabe espetinho que você come lá no Brasil? Espetinho de gato? Tinha espetinho de tubarão o Sheldon Led foi lá e comprou o espetinho de tubarão e comeu Ótimo, que delícia, que carne maravilhosa, não sei o que e na hora esse maravilhoso E não sei o que, não sei o que, passou um pouquinho A gente foi pro hotel, o que ele fez? Ele vomitou tudo Pra que Contou falar tudo isso? tudo câmera. pra fora Pra que falar isso em câmera? Nossa O <risos> que acontece, gente? Eu bebi uma garrafa de vinho E o Sheldon bebeu, o que que é isso? Para cervejas IPAS IPA Então eu peço muito perdão se a gente tá um pouquinho diferente Na verdade um eu, tô... eu tô Um pouquinho devagar Eu tô, parênteses aqui, eu tô é, morrendo de medo eu vou falar uma palavrão é, morrendo de medo que esse vídeo aqui todinho que a gente tá gravando vai servir pra nada. Quase que eu falei do papo também. Vai servir, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Ai oh, meu Deus. Pra quem não sabe, são domingo, meia-noite e meia, aqui na Irlanda. É esse o horário que a gente tá aqui. A Vivi Pacheco viajando falou: vocês devem dar várias gargalhadas por dia. Sempre. Muitas gargalhadas. É. É porque assim, eu e o Charlie não presta Essa, Esse é o resumo do vídeo Né, Ele não vai nada Então assim, acaba que a gente zoa muito um com o outro Que a gente pega no pé do outro muito E aí a gente dá risada o dia inteiro O que não é uma coisa bonita Você deve estar pensando, ai que lindo, um casal feliz Que ri o tempo todo, não é São dois palhaços fazendo piada sem graça o tempo inteiro E é isso Fora as piadas internas, a gente tem centenas de piadas internas Nossa, é isso? Muito. E sempre há é uma maldade envolvida nas piadas e, tenho, e a gente tem piada interna, eu faço questão de ter piada interna com todas as pessoas que a gente se envolve. As, que a gente, as pessoas que a gente não tem piada interna ainda, aguarde que a gente vai construir. Sempre tem aí, tem a piada interna com os amigos, com os familiares, com a minha irmã, com a irmã dela, com a mãe dela e assim vai. A sereia.maria falou, suponho, declaro... Que os stories de vocês, meio bebos, são o máximo. Adorei. A gente tá bebendo agora. Então significa que o vídeo vai ser o máximo. Olha é, aí, a gente bom, acabou de é, a gente descobrir. Os segredos. A sereia ponto Maria. Agora a gente tem que arrumar. É, a gente foi em Porto ano passado, né? A gente tem que arrumar um dos vinhedos lá de Porto pra patrocinar a gente. Nossa, você gente. bebê Você se sente rico quando você fala Ah, eu fui em Porto? É claro, ah, é claro. eu fui. <risos> Eu fui no Marrocos, eu fui no sei aonde É uma realidade que parece assim Tão absurda, né Gente, mas é igual pegar o lá em né, Goiânia, Que é o preço, o valor é o mesmo Só que em euros, né é, é, é uma coisa que acontece muito O pessoal do Brasil tem a impressão de que a gente é extremamente rico Mas é porque quando você mora aqui Aí você ganha em euros É muito mais fácil pra você viajar Porque a gente tem a Santa Royal Tem a Airline Nossa, agora que eu vi que esse enquadramento aqui, ó Tá pegando toda a bagunça não, mas eu corto, eu vou cortar só a gente assim, ó, bem bonitinho. Então tá bom. Agora eu vou ter que mostrar a bagunça, né, pra eles entenderem o que, é que eu cortei. Nossa! Mas tá tudo bem. A gente adora, adora! <risos> a gente tava um assunto assim super tocante, de que. Eu até esqueci o que que é, é era. Não, pessoa. mas como diz, diria o grandíssimo filósofo é, Renato Russo, a gente passa a vida inteira provando para as pessoas que a gente não precisa provar nada para ninguém. E é isso aí, a gente não precisa provar nada para ninguém não, tá? Tudo bem. Quem sabe, o pessoal sabe das da pinhas que a gente toma, mas não sabe do som que a gente leva. Vai dar tudo certo. Eu não entendi nada. <risos> Próximo. A Luísa Soares RP falou, vocês brigam pouco. É verdade. Eu, eu vou ter que ver, res, responder primeiro toda vez? <risos> Ou é porque você faz assim a suposição aí você pausa, não sei se é porque eu tenho que falar. Não, primeiro. fica à vontade, o vídeo é à vontade. à vontade. Mas eu não acho que a gente briga pouco não, eu acho que a gente briga uma quantidade não, ok. eu já vi muitos casais brigando muito. É? é? A gente briga bem pouquinho. Eu não tenho muita experiência. É porque quando a gente briga, eu sou, eu sou sentimental. Maria, ela é o coração de pedra. Ela, que mentira! Ela briga assim, ó, ela pisa assim ó, e vê a fumaça e fala assim ha, ha, ha, ha. E a Não, Maria, não, nossa, é. eu sou ótima é. E aí quando ela fala, aí eu fico chorando Chorando não, porque eu não choro, mas eu fico triste eu fico Nossa, assim. é uma curiosidade sobre você, o Sheldon ah. não consegue chorar Ele não consegue não. sair água do olho Eu choro, assim, eu choro, eu choro até bastante, mas é bem raro É raro, mas acontece muito <risos> então ela falou que a gente briga pouco. Você acha que a gente briga pouco? A gente briga pouco. A gente briga pouco. O negócio é que a gente discute muito. Eu e o Sheldon, a gente tem o, o, a personalidade muito forte. Então, quando os dois têm opiniões muito fortes em relação a cada assunto, então às vezes a gente chega num assunto que a gente tem que tomar uma decisão pela família, pela nossa casa. E aí, a gente discute muito, mais de um dia. A gente passa semanas discutindo o mesmo assunto, até um ou outro convencer o outro e provar que é ok. E aí, o outro concorda e fala: Não, realmente, eu acho que você está sendo mais lúcido ou mais lúcido do que eu. E aí, a gente toma a decisão. E ela sempre me convence. <risos> Porque eu lembro do começo eu que sou lá ótimo momento. em argumento, não. É. Eu sou ó... ótimo em argumento. Aí quando acaba o argumento, vai pro emocional. E ah. aí eu sou uma pessoa emotiva, ela sempre me quebra. Porque se eu for pro lado emocional, aqui, ó, coração de pedra. É a. Como é que chama aquele Tinha um desenho da. da do, do 101 Dálmatas que tinha. A vilã lá, Coração de Pedra. É, a Maria. Que horror! <risos> a Laura Daniele, com dois Ls, 22, botou um, um emojizinho assim, ó. Acho que ela é seguidora nova, ela não conhece a gente, ela não deu conta de supor. A Onkoto Travel... Ai, a Marjorie maravilhosa! Vocês preferem uma noite em casa do que sair pra farra. Eu... É porque assim, o Sheldon, se deixar, ele não precisa dormir. Ele é um ser humano. Clonado, assim, Eu não sei o que aconteceu com ele Ele não precisa dormir Ele, se precisar virar a noite, ele vira duas, três noites Aí ele vai e dorme duas, três horas Tá ótimo, tá um menino novo Eu sou uma menina de 84 anos Então, o que significa isso? Significa que eu preciso dormir oito horas por dia Todos os dias eu preciso das minhas oito horas por dia Se eu dormir seis horas Eu vou ficar cagada Toda cagada E o meu dia vai ser horroroso Explica quem é cagado, que a gente já é... Passou por algumas que cagada é uma gíria, né? E aí... Não, eles sabem. Cagada é quando você tá todo estragado, você tá todo zoado. Não, eles sabem. Escangalhado, né? É eles estão tá escangalhados. Não, mas isso é muito interno, isso é coisa dos meus pais. Mas enfim, a questão é, eu prefiro um rolê em casa, confortável, que eu posso comer, sentar, entendeu? O Sheldon não. O Sheldon é o menino da rave. Ele é o menino que vai pra balada, que fica aqui tum, tum, tum, tum. Ai, eu preciso ficar confortável. Eu tenho 84 anos, gente. Não sei. Só que eu tenho 84 anos desde os meus 20. Entendeu? Agora eu tenho quase 30. Eu nunca vou perdoar a Maria pelo show de reggae, da banda de reggae com rap. Que ela fez eu perder lá em Edimburgo. Foi a nossa primeira vez. Tristeza. Inclusive, se vocês estiverem assistindo a gente, por favor, convida, porque eu quero ouvi-los. Óbvio que eles não vão estar assistindo, né? Nossa, <risos> nossa, Você não sabe o nome da banda. Tá bom. A Luoura falou: o Sheldon é muito nerd. Ela te conhece. Ah, não me acho nerd, não. Tô... É sim, o Sheldon é muito nerd. Gente do céu! Se você parar, e eu espero que você tenha essa oportunidade, porque o Sheldon é uma pessoa incrível. Ótimo pra conversar com ele. Se um dia você tiver essa oportunidade de conversar com ele, olha, se você sentar e falar uma hora com ele, ele vai te dar uns dois fatos históricos, ele vai te dar uns três coisas assim que você nunca ouviu falar na sua vida, você não sabe o que ele tá falando, você vai se perder no meio da. Ele é aquariano, tá? Se você é do rolê do signo igual eu, o Chad é aquariano. Então tudo ele vai te ensinar, ele vai. O Chad é um Google. <risos> <risos> Para de. Eu não me acho isso, eu acho normal. Nossa, as pessoas que te conhecem que estão tá assistindo esse vídeo agora, elas estão se contorcendo por dentro. Se você concorda com a Maria e acha que eu sou esse que ela falou, põe aí no comentário. Você acha que eu sou normal porque é o que eu sou, põe aí no comentário aí que eu vou saber. Quem, quem, tá no, no, quem concorda comigo? Eu concordo comigo. <risos> <risos> Gente, sou normal. É, é, eu só gosto de saber um pouquinho das coisas. Mas é. Escuta boa. aqui. Um nível normal. A eu, Shelley. Falou, casal companheiro que compartilha dos mesmos sonhos Ai, vocês são fofos E que a gente compartilha dos mesmos sonhos Isso é uma coisa muito importante Eu quero dar dica para os casais no, Os novos casais Ou as pessoas que estão aí começando a se relacionar Conversa com a pessoa que você está apaixonando porque se você chegar a casar com essa pessoa, significa que você setou ali um compromisso de vida com aquela pessoa E se você não compartilhar os mesmos sonhos com ela, você vai se ferrar tanto, tanto, é. tanto Isso é tão sério, porque vai machucar você e vai machucar a pessoa que você tá se relacionando Não é? É, o amor ele só te leva até certo ponto, né? Amar é algo que... É limitante, é. não adianta e eu não vou nem entrar muito em detalhes porque eu acho que amor envolve... Enfim, vou... deixa aqui... O chá da é é... <risos> é... Mas enfim... É... O amor ele vai te levar até certo ponto depois desse certo ponto você vai ver se a pessoa, se você compartilha os mesmos ideais políticos porque elas, ah, não vou discutir política, não entendo nada de política mas tudo é política, se você é, acha que uma pessoa, mulher pode tocar violão com a perna aberta ou não, ou tem que cruzar a perna isso já é política então, assim, sabe cada detalhe da sua vida é um detalhe político, mesmo que não envolva partido ou não. Então você tem que ter um... As ideal... suas crenças também. Crenças. O quanto você é, é, consegue tolerar a diferença do outro. Agora, uma dica interessante também é que você não tenha... E isso não só parceiros, né, mas amigos também E o seu círculo de amizade não seja completamente uniforme Porque a diversidade, ela traz é, Ela quer a sua bolha, né? ela te permite, né é. Ela te permite se desenvolver Mas eu acho que fora tudo isso que o Sharon falou Você também precisa pensar muito no seu plano futuro O que, é que você quer pra sua vida? Qual que é o seu plano? Porque o meu sonho do Sheldon, desde a época que a gente namorou A gente falava sobre morar fora do Brasil E se eu não quisesse ficar longe da minha mãe e do meu pai Meu pai tem 70 e tantos anos Não vou expor aqui porque ele não gosta né? Ele fala que ele não gosta de falar A idade dele porque ele é velho dar parabéns pra gente meio de velhinho Então assim, meu pai tem 70 e poucos anos E assim, eu deixei o meu pai lá no Brasil E vim morar na Irlanda Tem três anos que a gente mora na Irlanda Sabe? Então assim, essas coisas Eu tô perdendo vida do meu pai Que eu não estou com ele É uma coisa muito séria então se eu tiver, não tivesse essa vontade, esse sonho de morar fora O Sheldon ia vir pra Irlanda e eu ia ficar lá no Brasil E é isso Então assim, esteja bem claro o que você quer para sua vida Aonde você quer chegar e como que você quer chegar para ver se essa pessoa vai conseguir caminhar com você Porque se a resposta for não Ou você vai abrir mão do seu sonho e vai viver frustrado ou essa pessoa vai ir com você e não vai ser feliz do seu lado. Então, assim, isso é carinho. Isso é compromisso. É muito sério você ter os mesmos sonhos que a outra pessoa. Porque dá muita merda isso, eu acho. É verdade. A Eveline Albu falou. Suponho que vocês ainda vão esperar um tempinho para ter filhos. <risos> Tem outra pergunta sobre filhos mais pra frente Eu, eu dei um, um spoiler aqui Eu, eu, eu li as pessoas perguntas Vamos deixar pra responder na frente? Então eu ponho o, o, a musiquinha da... Como é que chama? mulher lá da, da usurpadora Tantananan Trabático Acabou ah, <risos> tá minha cerveja, eu tomo um pouquinho de seu vinho. É a Silvia Cardoso 08 Suponho que o Sheldon é o mais paciente da relação E que você é a nervosinha é verdade. Não é verdade! <risos> eu sou ótima! Então! Mas é brava também. Gente. Você acha que eu sou brava? Boa! Demais! Sério? É, mas... Eu acho acho tão ótima. Não, você é ótima. Brava. Mas é ótima. É porque tem mulher que é só brava. Só pelo fato de ser brava. Você é brava com razão. Quando você precisa ser brava, você é brava. Só que você é bem brava. <risos> tá, mas você acha que você é o mais paciente. Então é porque eu sou muito estressada. O negócio é que, se você não acompanha a Maria quer viajar, talvez você não saiba. Eu tenho um quadro clínico de depressão e de vez em quando eu tenho umas crises de ansiedade muito forte. Isso é uma doença, depressão é uma doença e precisa ser tratada de forma simples, porém de forma séria. É um negócio é igual você quebrar um braço quando você quebra um braço, você não ingessa. E aí você vai no hospital, ingesta e faz o tratamento até o seu braço melhorar para depois você retornar aos movimentos. Da mesma forma é a sua mente. E eu tenho esses problemas psicológicos, como depressão, crise de ansiedade, etc. Estou em tratamento já há três meses. Então eu acredito que vou alcançar a cura aí com um ano de tratamento e é isso. Essas duas condições me, le me levam, me geram a ser uma pessoa extremamente impaciente. E a ansiedade, o que a ansiedade faz com você? Ela faz você pressupor e prever coisas que não existem, que você acha que vai acontecer e aquilo surta e aquilo frita o seu cérebro. Então sim, eu sou uma pessoa muito difícil de conviver por causa disso. Às vezes eu tenho umas paranóias que não existem, eu tenho uns negócios ali, eu fico nervosa, eu perco a paciência. Eu gosto que tudo seja perfeito, alinhado com o um plano. Se sair da rotina que eu planejei, do plano que eu planejei, eu vou ficar puta e aquilo vai me deixar muito mal. Então, conviver comigo é um desafio, eu sei que é um desafio. <risos> Mas mesmo assim eu sou ótima. Verdade. E o Sheldon é muito paciente mesmo, moça. Silvia Cardoso, a senhora está certíssima Porque o Chandler tem paciência com tudo isso que eu falei pra vocês Ele tem paciência e ele não surta Porque eu surto comigo mesmo E ele não surta, né é maravilhoso esse menino A Adri196044 falou Vocês são muito divertidos Ah, eu acho Você acha que a gente é divertido? Uhum. Eu gosto, eu acho a que A gente é, gente é muito divertido calminho, né Porque a Maria é mais caseira, assim, é mais... Ah, você fala divertido de party every day É não O que não é, não. é party everyday? Maria, ela é, agora que ela é fluente no inglês, ela é... Eu não sou fluente, tô aprendendo ainda Ela tem dificuldades de falar português, ela tá esquecendo o português Mentira Mas é, é porque eu não gosto de muita balada, muito barulho na minha cabeça Mas eu sou divertida mesmo assim Se bateria... você assistir o outro vídeo, você vai entender o que é a bateria acabar Eu sou divertida até a minha bateria acabar muito bem. A Aline com dois Ls e y ponto Oliveira falou Suponho que vocês não queiram ter filhos. <risos> e as outras perguntas que tem aqui, tem bastante pergunta ainda. Tem muita gente né? É, mas elas são todas parecidas assim. São todas coisas que a gente já falou. E pro vídeo não ficar muito longo também Eu acho que a gente pode encerrar com essa pergunta é, O vídeo já está muito longo é, Suponho que vocês não queiram ter filhos Vamos encerrar falando sobre isso Que já é muito polêmico Mas é uma grande verdade E aí, que, qual que é a sua resposta sobre a gente ter filhos ou não? Então, quando eu tinha meus 17, 18 anos Meu sonho era ter filhos Porque minha família Minha, é, minha família de primeira instância ali, Pai, mãe Foi desestruturada Desde quando... Fui muito novo, então eu falava assim: agora eu tenho a chance de formar a minha família, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então eu queria muito casar muito cedo e ter filho logo. A partir do momento que eu comecei a ficar mais velho, eu entendi que não tem essa necessidade e eu perdi um pouco, assim, o, a vontade o, e o entendimento de por que ter um filho. Eu, eu não vi, não enxerguei o porquê Como a gente falou mais cedo da questão de, de alinhar os pensamentos, né? Eu e a Maria, nós nos alinhamos no sentido de que a gente, no momento, agora Nossa ideia é de não ter filho nunca É uma linha de pensamento que a gente sustenta desde a época que a gente namorava, na verdade A gente já começou é. a conversar sobre criação de filhos e planos e tal E aí a gente decidiu que nós não teríamos filhos Porém, eu tenho 20... Quantos anos eu tenho? 28? 28 ou 29? 28. 28. Eu, eu nunca sei. Eu nasci em 92 e é isso. É, eu tenho 28 anos, o Cháro tem 29. E assim, a gente sabe que a gente é muito jovem, que a gente pode mudar de ideia. Então, nós não somos operados. A gente não impediu a possibilidade de fertilidade, de engravidar e etc, de gerar um filho. Porém, a nossa decisão até hoje, ao é momento desse vídeo, é que nós não vamos ser filhos nunca. Nós não vamos engravidar. Mas é uma coisa que tá tudo bem se a gente mudar de ideia, a gente não tá com a mente fechada. E ai meu Deus, não vou ter filho nunca mas hoje eu não vejo sentido em ser mãe, pelo menos a minha barriga, assim, eu não vejo sentido em gerar um filho. E é uma coisa muito séria, muito polêmica, porque eu já tive várias oportunidades de falar sobre esse assunto com pessoas queridas, próximas, e com pessoas estranhas, novas na minha vida, e eu tive várias reações reações de pessoas falando Ah, é ótimo, uma mulher independente, isso daí você escolhe o que você quer pro seu corpo e pra sua vida e eu já tive também pessoas falando não, isso é um absurdo você é obrigada a gerar a sua semente, a deixar a sua planta na terra você tem que ter filho, não tem sentido um casamento se não tiver um filho então, assim, a gente escuta muita coisa complicada, é, mas... E é interessante dessas opiniões, que às vezes você tem um preconceito de achar que essas opiniões vão, é, são alinhadas com a idade, né? E a gente viu, opiniões, viu, ao longo dessa vida, opiniões conservadoras de pessoas super novas e opiniões progressistas, por exemplo, da tia da Maria, que é uma Maravilhosa. tia Maravilhosa. É, tia Jalva, né? Ah. É, que já é uma senhora... É, com a idade um pouco avançada, não pode falar muito assim, senão ela fica brava com a gente Mas enfim, ela tem idade pra ser tia da Maria Então ela já é uma pessoa um pouco mais de idade E ela foi uma das pessoas que apoiou na nossa, na nossa decisão Não, tá certo, vocês têm que curtir a vida mesmo e a vida é isso aí então, eu acho que, é igual a Maria falou, a gente pode mudar de ideia no futuro, mas por enquanto... E tá tudo bem mudar de é. ideia, não é um problema. Mas a questão é essa, a questão é que tá tudo bem também você decidir não ter filho. Não é uma obrigação da mulher gerar, não é, a mulher não é feita pra, pra engravidar, pra dar uma semente, pra botar alguém no mundo. Nós, nós temos essa habilidade, né, de gerar uma pessoa, um ser humano e etc e tal, mas se a sua escolha for não fazer isso, você não é menos mulher, você não é um ser humano menos honrado e você não, não significa que a sua história vai morrer em você e todos esses parâmetros que a gente tem em cima de engravidar, em cima da obrigação de ter uma família. A família não significa um filho. Eu e o Shelton somos uma, uma puta família, né? E, e nós é uma família de dois, e é isso. A gente está super feliz construindo nossa história. Nossa, dá um vídeo pra falar sobre esse negócio de filho, porque eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso. Mas enfim, agora vocês conhecem um pouquinho sobre a gente. Eu acho que foi um vídeo legal, um vídeo esclarecedor. Não sei se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. E muito, muito, muito, muito, muito obrigada por ter assistido. E, nossa, eu tô um pouco bêbada, mas a gente tá bem. E até o próximo vídeo. Tchau. Você gostou de gravar? Ah, eu fiquei bem nervoso. Nervoso? É. Eu acho que você saiu bem, sonar. Você, você saiu Primeira bem. vez na frente das câmeras. As câmeras? É. Câmara, aquele mesmo. Microfone pra mim é tudo. Ai, que horror! Nossa! Revelou a idade, porque <risos> se você sabe de... Nossa!